opa! Tudo bom com vocês aí de casa? Eu sou o Nicolas, sou técnico aqui do Manejo Bem e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Depois que a gente planta, não tem som melhor para a gente ouvir do que esse, não é, editor? Por isso, nesse importante vídeo de hoje, a gente vai trazer dicas e explicar técnicas agrícolas que podem driblar a seca na sua plantação, vamos falar sobre a irrigação, vamos falar sobre a cobertura, a palhagem e vamos falar também da quebra de vento, essas três técnicas podem ajudar você depois de plantar a driblar a seca, então vem com a gente. Bem, a primeira técnica que a gente vai falar é a irrigação. A irrigação, na mandioca, geralmente não se irriga mandioca. A mandioca é uma cultura que ela precisa aproximadamente de 1.000 a 1.500 milímetros de água por ano para estar tá tendo o seu ciclo e dar as raízes, que é o que a gente utiliza da mandioca. Recomendo também que o plantio da mandioca seja feito entre outubro e janeiro. Lembrando que esse tempo, esse de outubro a janeiro, é recomendado para o Goiás. Se você é de outra região, consulte o seu técnico da manejo Bem para ele informar certinho, pois pode haver uma mudança de região para região. A falta de água nesses cinco primeiros meses depois do plantio da mandioca, seja por meio de água da chuva ou por meio da irrigação, acarreta problemas gravíssimos. A produtividade baixa é uma dessas consequências da falta de água. Você vai colher muito menos, pois não vai ter um enrisamento muito bom. Além disso, quando há uma chuva e depois um período de veraníaco, acontece que o solo fica com uma camada espessa, parecendo vidro, e a maniva, ao tentar emergir, os novos brotos, eles vão gastar muita energia tentando sair, e assim a planta não vai ter energia suficiente para se desenvolver. Por isso, é tão importante essas técnicas que a gente está apresentando para você, amigo. Agora a gente vai estar tá falando dos sistemas de irrigação que são recomendados para a cultura da mandioca. O primeiro é o que a gente tem, é a irrigação por meio de sulcos. Que a gente demonstra aqui nessa foto, que o que é é a criação mesmo de sulcos durante em, ao decorrer da roça, né, da nossa lavoura de mandioca. Esses sulcos são curtos que ele tem que levar essa água até o final o mais rápido possível. Ele tem que também ter todo um preparo para que essa água não seja que não infiltre no solo. Também nós temos a outra técnica, outro sistema de irrigação, que é o por meio de microaspersores, que são o, que o próprio nome já diz, são microaspersores, aspersores pequenos, que vão jogar água como se fosse uma chuva em toda a nossa roça, em toda a nossa lavoura. Eles têm um alcance limitado, e eles têm um raio, um formato de ação em um formato de círculo. E a outra técnica que a gente tem, outro sistema de irrigação, é o por meio de gotejamento. Que é aquela mangueira longa que fica acoplada na nossa roça, que fica gotejando mesmo, pingando as gotas de água. De água para a cultura da mandioca. Esses são os três principais sistemas de irrigação que a gente tem para a cultura da mandioca. Aqui a gente vai deixar um quadro com vantagens e desvantagens de cada um. É, como vocês podem ver, o por sucos ele tem a vantagem de ter um custo baixo, só que ele também tem uma desvantagem de que o solo tem que ter um declive, o relevo tem que ser adequado. O microaspersor ele já tem um custo de manutenção mais alto. O gotejamento ele é sensível a entupimentos. O que, que a gente quer passar aqui? que não existe melhor nem pior sistema de irrigação, o que existe é o mais adequado para sua região e para sua lavoura, agricultor. Por isso, recomendamos que consulte o seu técnico da Maneje Bem, para que juntos, através do aplicativo Maneje Chat, vocês podem decidir, levando em conta fatores como a quantidade de água que o senhor ou a senhora tem disponível, a energia, o tanto que vocês podem gastar em relação à mão de obra e com o próprio sistema de irrigação, também o relevo. São vários fatores que junto com o seu técnico você pode decidir qual é o sistema que vai mais ficar bom aí na sua na sua lavoura de mandioca. E assim ter uma produtividade e tá driblando a seca. Além da irrigação, agricultor, que nós acabamos de ver, a outra técnica que também pode estar tá ajudando você. Essa técnica é a técnica de colocar uma palhagem ou uma cobertura de solo. Você pode estar utilizando essa técnica através do plantio direto, já no plantio, ou através da consorciação. No plantio direto, você pode estar utilizando, antes de entrar com a cultura da mandioca, uma adubação verde. Pode estar utilizando a mucuna cinza, o milheto o feijão guandu, entre vários outros, lembre-se de consultar o seu técnico da manejo bem. Ele pode te informar a melhor cultura para estar entrando, como a do bação verde. Além disso, também tem a consorciação. Você pode plantar a sua cultura sendo a mandioca principal com outra cultura, como milho, feijão, arroz. Temos várias outras culturas. Também consulte o seu técnico. Ele vai te informar a melhor cultura para estar entrando naquela época. Mas aí quais as vantagens? Bem, quando você entra com essa palhada, essa cobertura de solo, a principal vantagem para a gente aqui, em respeito com a seca, é que ela deixa o solo úmido, ela mantém o solo úmido mais tempo, impede que essa água do solo evapore. E isso é fundamental para a gente estar tá driblando a seca. Só que ela tem várias outras vantagens. Ela impede que seu solo tenha erosão, ela evita essa erosão, ela ajuda no controle de plantas daninhas, entre várias outras vantagens. Lembrando, agricultor, essas técnicas que a gente falou, como a técnica da adubação verde, como a cinza, o feijão guandu, o milheto, ou a consorciação com arroz, feijão, milho, depois de ser colhidas, elas são podadas, você poda elas e transformam elas, jogam elas no solo mesmo, como uma cobertura de solo. Ela vai trazer esses benefícios para o solo, como a umidade, impedir que o solo seja mais propício à erosão, deixar o clima daquele solo mais ameno, além das nutrientes para o solo. Então lembrando, é feito a poda dessas plantas e elas servem como cobertura vegetal. E uma importante vantagem de estar utilizando a cobertura vegetal é que ao utilizar ela vindo de uma adubação verde, daquelas culturas que a gente citou, você vai estar fertilizando o seu solo, principalmente com nitrogênio. E isso é tanto uma vantagem para o seu solo, que vai estar sendo fertilizado, quanto o seu bolso, que você não vai precisar gastar tanto com adubo, agricultor. Então, fica a dica dessa importante técnica agrícola que você pode estar fazendo aí na sua propriedade rural. Além disso, nós temos uma terceira técnica, essa é mais comumente utilizada em pomares e em hortaliças, mas nada impede que ela possa estar sendo utilizada na cultura da mandioca, que é a utilização de quebra-ventos. Como vocês podem ver nessas imagens, quebra-ventos são essas barreiras feitas geralmente com árvores, eucaliptos, entre outras, que impedem, a principal função dela é impedir os ventos fortes. Mas ao fazer isso, ela promove diversos benefícios também. Entre eles, é manter também a umidade. Ela mantém um clima mais estável na sua roça, fazendo assim que você consiga amenizar os efeitos da seca. Além disso, ela fornece benefícios também, como ela é o lar de insetos e pássaros benéficos que ajudam no controle de pragas da sua lavoura. Então é uma técnica que você também pode ficar de olho, agricultor. Se você tem interesse, ela tem uma série de recomendações a se seguir. Por isso, consulte o seu técnico da ManegeBem, Bem, para ele informar direitinho como que a gente faz ela, o espaçamento que tem que ser ela da sua roça. Viu só, amiga aí de casa? O tanto de que essas técnicas podem ser útil aí na sua propriedade rural. A irrigação... É uma ótima técnica e ela pode aumentar a sua produtividade na sua lavoura de mandioca. Adubação verde e consorciação são técnicas fantásticas. Utilize elas, consulte o seu técnico Manejo Bem. Ele vai te orientar sobre quais espécies de plantas de adubação verde você pode utilizar. Eles vão fazer um incremento extremamente bom no seu solo. Além disso, como a gente acabou de falar, consorciação. É uma excelente forma de você garantir mais renda para a sua propriedade rural também. Além disso, temos os quebra-ventos que citamos. Você pode adotá-los consultando o seu técnico de manejo de bem também. Vale lembrar, amigo, que todas essas técnicas que a gente citou podem ser utilizadas em outras culturas, além da mandioca. Consulte o seu técnico de manejo de bem através do aplicativo Manege Chat para que ele te oriente em determinada cultura que você quer por essas técnicas em práticas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se tiver algum comentário, deixe aqui pra gente. Curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou agricultores para que eles também possam estar conhecendo essas técnicas. Agradecemos e até a próxima. Tchau, obrigado!